Neste problema são nos dados dois copos. Temos aqui um primeiro copo que tem a forma de um cilindro e um segundo copo que tem a forma de um córnico, forma córnica. E ambos possuem a mesma base e a mesma altura. E aqui diz: enchermos completamente o copo com forma cónica com água e despejar toda essa água num copo com a forma do um cilindro. Quantas vezes terei que fazer para encher completamente esse copo? não perceber a lógica. Já? Num copo, a forma de um cilindro, quantas vezes eu tenho que encher num outro copo que tem a mesma base, a mesma altura, só que esse outro copo vai ter a forma de um cilindro. Duas, três vezes, uma vez e meia, é impossível saber, pois não se sabe, o volume de cada sólido. Vamos lá ver Para eu saber quantas vezes é que o volume do cone cabe, Dentro do volume do cilindro, vou fazer a razão entre os dois. Vou fazer o volume do cilindro a dividir pelo volume do cone. Sei que o volume do cilindro é a área da base vezes a altura e o volume do cone é um terço da área da base vezes a altura. Como as, as áreas da base e a altura são iguais, eu posso simplificar esta expressão e obtenho um terço 1 um, a dividir por 1 um terço. Já sabem que 1 dividido por 1 um terço é igual a 1 um vezes o inverso de 1 um terço, que é 3. 1 um vezes 3 dá 3. A opção correta seria a opção... Ups! Isto agora, se eu me mal, seria a opção B. B vezes...